prematuro o ebabe permite maior interação usuário tecnologia educacional sendo este participante ativo no processo e emocionalmente integrado Os estudantes têm demonstrado entusiasmo no uso do eBabe e nossas primeiras experiências na utilização do game quando implementado ao ensino em enfermagem no natal junto aos estudantes e também na navegação extramuros da instituição, tem apresentado excelentes resultados. Por meio dos posts de desempenho de usuários do game nas redes sociais, o eBaby tem sido larga e rapidamente difundido, e muitos outros profissionais e estudantes têm procurado o game. Outra população motivada em utilizar o game é a família do bebê prematuro, que sentiu no eBaby um apoio importante para o aprendizado dos sinais que demonstram quando seu filho apresenta algum problema respiratório e circulatório para identificação precoce que o seu bebê não está bem e precisa de cuidados de saúde.